Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai dar uma analisada no inventário de um colecionador chinês Quando eu falo colecionador chinês, acho que vocês já pensam em skins caríssimas, raras, que existem em pouca quantidade no mundo Mas esse colecionador específico tem uma skin que é única no mundo, só existe uma e ele tem ela É uma faca raríssima que pode chegar a custar perto de um milhão de reais Então por isso a gente vai dar uma analisada no inventário dele Como vocês devem estar ligados, eu estou fazendo vários vídeos de inventários em busca do inventário mais caro do mundo e esse é o um inventário que vale a pena entrar aqui nessa nossa minissérie. Então, sem mais enrolações, vamos que vamos. Parem, parem, o um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o que drop. Uou, boa! que drop? Skin caro é mais simples do que pensas. Oh, vamos lá, galera. Tô aqui já no perfil do Oliver, que basicamente é um colecionador chinês que mora aqui em Shenzhen Guangdong, da China, né? Bom, vocês estão ligados que os colecionadores chineses gostam bastante aí de anime. Eles sempre deixam os perfis aí deles bem bonitinhos e tal. Mas o que é mais bonito ainda é o inventário desse colecionador. Não tenho certeza quem que ele é e tal, porque, na verdade, eu já vim algumas vezes no inventário dele por uma curiosidade aqui e ali, né? E logo de cara a gente percebe que ele tem umas artes muito insanas no perfil dele. Eu acho muito iradas essas essas artes que eles fazem aí em 3D mostrando, né, o inventário as skins principais, se liga só, mano, muito irado, tem até aí o personagem sentadão no sofá com a Jiggle, a casinha ali apoiada, uma mochila, a luvinha Pandora olha essa arte aqui mano, eu acho que eu já revelei o item principal do inventário dele, né é uma Karambit Blue Gem. a gente vai descobrir exatamente qual que é essa faca então vamos analisar o inventário dele e também vamos calcular quanto que deve valer no total ó galera, vamos lá, só pra gente ter noção, aqui nos destaques já tá me mostrando que tem HAL, Dragon Lore, souvenir, facas, então bora aqui clicar no inventário dele, que é um inventário de 32 páginas, eu não gosto quando os caras deixam todos organizados esse inventário, eu acho muito mais bonito e agradável quando coloca um monte de lixo dentro das crates, né, e deixa daí os itens principais apenas, mas a gente pode checar aqui já os itens mais caros, mano, basicamente todo o dinheiro do inventário deles. 90 tá aqui já nessa página. Vamos começar logo pela Dragon Lore Souvenir, mano. Por se tratar de uma Dragon Lore Souvenir com um float um pouco alto, né? Field tested. Acredito que o preço esteja aí entre 300 e 350 mil reais. depende um pouco aí do colecionador interessado em comprar, né? Essa daqui é uma Dragon Lore da Virtus Pro com a Navi, então, Navi, mano. É um adesivo muito top. Assinatura aí do Biali. Vamos já dar uma analisada aqui em game, mano. Olha que skin irada, galera. Você tá maluco, velho? Muito, muito, muito louca. Eu quero ter uma. Dragon Lore, se vem pro inventário, acho que ainda esse ano, tá? E eu não tenho certeza ainda dos adesivos e tal, mas já vamos dar uma analisada aqui. 2016, mano, ano interessante. Bom, o segundo item aqui, padrão, né, mano? HAL. Essa HAL por ter quatro adesivos holográficos de cada 2014 e um float muito baixo de 0,09, é muito valiosa. Acredito que hoje essa HAL aqui deva estar tá valendo perto aí de uns 200 mil reais. Fácil, mano. Talvez até um pouco mais. Porque a galera da China gosta muito dessas skins assim, tá ligado? Então eles valorizam demais essas armas. A terceira skin aqui, M9 Safira. Aparentemente, ele tem só duas facas no inventário dele. Uma comba aí com a Pandora, né? E a outra a gente vai ver já já. E se ele tem apenas uma faca, eu aposto que essa M9 tem poucas manchas escuras. Realmente, é uma M9 Safira muito top, tá ligado? Um pouco mais clean do que o normal. Que ele usa aí junto com essa caixa de Pandora. Uma das luvas mais insanas do CS. de dela aí bem embaixo 0.12. Esse daqui é o primeiro kit dele, galera. A gente tá fazendo um combo aí de 5 mil reais. Olha, eu tem que falar pra vocês que esse combo aqui passa De 100 mil reais, fácil Tá? Cerca de 40 mil reais Pra ter essa Pandora Minimal Air nessa condição, e mais 60 Mil reais aproximadamente pra ter Essa M9 Safira, que tem poucas Manchas realmente, tá bem clean Seguindo aqui ele tem o aqui Akihabara Bom, por se tratar de uma skin com Float 0.00, isso daqui já dá Uma valorizada nela, e ainda tem 4 Vox de 2015, que é um adesivo Que tá ficando muito caro, na real, é o adesivo mais caro Desse ano, não tem nenhum adesivo holográfico de cada 2015 mais caro que esse e ele tá custando aproximadamente 5 mil reais, ou seja, tem 20 mil reais aqui em adesivos numa AUG que se não tivesse adesivos nenhum custaria perto de 30 mil reais devido ao float 0.00 dá uma valorizada insana, eu achei esse skin muito massa, velho, bem é que não aparece muito bem aqui os adesivos, só aparece dois adesivos na real, né, e você inspeciona aparece mais dois, mas tudo bem, mano, na hora de recarregar aqui aparece todos. Agora a Vice, nossa, eu acho essa luva muito irada, tô ligado que esses dias atrás foi vendida uma luva bem parecida com essa então ela chega a custar aí perto de 60 mil reais com esse float sem desgastes. Que luva irada. Praticamente não tem desgaste, mano. Tô vendo um outro risquinho ali na luva. Mas é a faca que vocês vão ficar impressionados agora, tá? Essa luva aqui serve pra outra faca. Não serve pra essa M9 Safira. Antes só, vamos ver aqui a Glock Fade dele, mano. Acho muito interessante esse combo de Glock Fade com 4 crowns. É uma Glock que custa perto aí de 10 mil reais. Se eu não tivesse comprado a minha lá com Dignitas e tal, provavelmente eu compraria uma com 4 crowns. Acho que fica uma combinação. Sou muito louca E galera, até agora pelos meus cálculos Quase deu um milhão de reais Acho que tá entre 750 Até no máximo 800 mil, tá? Só esses primeiros sete itens que a gente viu Só que agora, meus amigos Agora A próxima skin de inventário dele É insana É essa faca Eu não vou nem falar muito a respeito dela Eu só vou girar aqui Pra vocês olharem a lâmina da frente Cê tá doido, velho Essa faca é irada demais Bom, vamos lá, antes de analisar um pouquinho mais a faca Vamos ver aqui a história do item Ele tá com esse item já há um ano, velho Completou um ano agora, 366 Dias, eu acredito que Quando ele pegou aqui essa faquinha Ele deve ter pagado muito menos do que vale Hoje, que se ele comprou um ano atrás Provavelmente ele pagou um terço do valor Dela, tá, realmente essa faca No último ano valorizou demais E é a única faca do mundo com esse pattern 888, algumas pessoas Consideram esse pattern 888 Como o terceiro melhor pattern do mundo Mundo, outras pessoas consideram como segundo, de qualquer forma, é uma faca fantástica. Se liga nesse kit, velho. Você tá doido? Isso daqui não é possível existir, tá ligado? Isso aqui é endgame total. Agora, por que, que algumas pessoas consideram essa daqui a terceira posição e não a segunda, né? Porque ela tem uma manchinha vermelha ali na ponta e também tem uma manchinha vermelha ali perto do meio da faca, né? Então, assim, eu fico em dúvida, sinceramente, se essa daqui é a hashtag 3 ou se é a hashtag 2. Tem gente que considera a minha faca, né? 442 como o segundo melhor Pattern do mundo, porque praticamente só tem Um pedacinho dourado no canto e o resto Todo azul, enquanto que essa daqui teria Dois pedacinhos vermelhos, né, então Sei lá, velho tanto faz, eu sei que combina demais Com a luva Weiss, mano, ainda mais Nessas condições aqui, né, faca minimal wear Luva minimal wear, praticamente perfeita a gente aí que tava falando, caralho, 5 mil é Muito caro, toma essa aqui, então Absurdo, véio, absurdo Essa faca dele aqui tá à venda no buff, tá Inclusive é um dos itens que eu Tenho aqui como favorito, e ele quer 900 mil yuans, mano O que seria 691 mil reais, galera Eu achei que talvez chegasse perto de um milhão essa faca Mas não chega E ainda tem mais, velho Já vimos aí praticamente que, um milhão e meio de reais em skins Ele ainda tem uma K muito irada Se ligar só Cheia de escritas em chinês e tal Essa cara né? Ela é bem valorizada Eu não sei se isso aqui é chinês ou japonês, na real E contrasta bastante com aquela haul dele, né? Que também tem adesivos aí Laranja e tal, né, mano? Muito louca essa K Não é o tipo de skin que eu gosto Mas tem muita gente que curte esse craft desse jeito assim. Ele também tem uma USP muito irada. Né? Na realidade, eu conheci esse cara por meio dessa USP, porque eu fui perguntar pra ele quanto tava custando. Eu acho muito louca, velho. É uma Cortex com quatro dignitas. Ele devia comprar minha Glock Fade, né, mano? Pra combinar aí com o inventário dele. Se liga aí como é que é uma USP com quatro adesivos, velho. É muito louco, mano. Pena que tipo USP, você usa praticamente dois rounds no CS, né? E o resto você vai acabar jogando de rifle. É pouco valorizada a skin aí de USP de Glock com adesivos. Mas que fica insano com o resto do kit dele aqui, mano. Fica insano demais, mano. Ele ainda tem uma Desert Eagle com quatro Clan Mystic. A galera gosta bastante desse adesivo lá na China. Eles acham bem interessante. Tem uma 5-7 que eu nunca tinha visto antes, velho. Olha o tanto de adesivo dessa Five 7 Caraca, mano. Meio milhão de reais em adesivos aqui nessa skin. Invox, Vox um Reason, e um LC, Power. Esquisita. E basicamente esse daí é o inventário dele, galera. Pelos meus cálculos, dá fácil mais de 2 milhões de reais. Eu sei que não é o um inventário mais caro do mundo, chega nem perto, mas eu queria mostrar pra vocês essa faca que ele tem, mano. Carambit 888. Porque eu possivelmente tô interessado em trocar a minha Karambit 442 por uma com float mais baixo, né? Os únicos patterns que eu teria interesse seriam o próprio 442 com float menor, o 888 e o 387. Vou pensar aí, teria que desembolsar uma grana para trocar a minha faca, quem sabe a gente não faz isso mais perto aí do final do ano, tipo presente natal. Natal. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Em breve vai sair o vídeo das cápsulas, tá? A galera tá me cobrando. Saca só o tanto de dinheiro que eu coloquei aqui na Steam pra gente abrir cápsulas, tranquilo que vai sair esse vídeo. Não esquece de dar um like aí, se você é novo no canal, se inscreve. Até a próxima. Falou!